Para você que já é cliente Worldview, muito obrigado pela preferência. Mas hoje eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de review ou fazer alguma comparação de produto. Eu estou aqui para fazer um convite. Dia 2, 3 e 4 de abril vai rolar a Feira Fotografar aqui em São Paulo. E claro, a World vai estar lá marcando a presença. Então se você já ia no evento ou estava pensando em ir, passa no nosso estande porque vai ter sorteio todos os dias de evento. E ó, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Facebook, YouTube e Instagram. Porque todo dia a gente posta conteúdo adicional sobre os produtos que a gente tem aqui na loja. Lembrando, 2, 3 e 4 de abril... Feira Fotografar, estande da Worldview, e eu espero todos vocês lá.